E aí galerinha? Nós novamente. Bom, acho que a gente vai ficar por aqui, Prato Forte. É, se não der a louca, né? Mais tarde. Vou querer subir mais um pouquinho, ó. Né? Tenho que acostumar com esse câmbio. Nada é que me fode quando vi esses quebra-mola. Porra! O menino de Lander não sabe. Não sabe frear quebra-mola. Rapaz, pensa que minha perna tá quente aqui. Véio. Tá bem que tá ventando. Ó. Oh. Devagadice Ah, estou dizendo que Pronto, de quarta a gente volta para segunda Ambulância. Muito tempo que eu não vim aqui, operado forte. Muito tempo. Quer essa? 8h57 Então a gente Levou em torno de Jesus Acho que uns é 25 minutos pra chegar aqui um grupinho saindo Arenbep, não pera, isso é do Forte. Pô, oh, tá bonito, né? Chega lá, ó. Bala. Na moral, Brincando, brincando, eu nem vi a placa de Arembep, eu vi de Camaçari, mas de Arembep. Eu tenho ideia onde era. Eu, eu, eu, eu acho que eu vi a, a entrada, que eu sei como é a frente, porque eu, eu ia pra lá pra casa de um camarada. Na, na, minha, na minha época de, de mundano, de porra louca, de, de festa de reggae. Eu... Eu ia pra casa de Lion Bepp, a gente armava lá um negocinho e pá, fazia festa. E eu senti como tava chegando. Eu não prestei atenção, mas eu sentia. Só meu colega estava muito empolgado. Passamos direto. Acho que caiu. Os indianos. Olha lá, a polícia olha lá, de Lander. Da cor da minha Porra, velho Já imitei, eu vim pra cá, velho Porra, agora quando chama. bora Raul Eu, porra, eu de De Landa, velho Porra, eu vou sofrer, velho Eu vou sofrer Aliás, chegar lá ia, né Mas, porra, velho Eu ia sofrer, velho Não, não tava vindo sofrer, não pensando seriamente em tomar frente aqui, porque <risos> tô comendo que esse caralho vai parar. Eu descobri que eu não gosto de correr. Eu gosto da putaria do trânsito. Garrafamento, tá, tá, cortar, corredor. Eu gosto disso, agora correr eu não gosto não. Eu já suspeitava disso. Mas agora com o MT eu tenho certeza, eu não sou fã de correr não, meu negócio não é correr não. Coloquei 170 ali atrás, mas foi assim... Entrou e saiu, Olha lá ele. Que porra esse aqui, é um lugar distante do caramba? desse aí oi Você quer o que só para estacionar pode ver Vamos ficando por aqui, galerinha.